Sejam todos somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero comentar sobre uma polêmica que aconteceu no Twitter. Mas não é essa que você tá pensando não. Por quê? Porque as tretas do Twitter acontecem com tanta frequência e uma em cima da outra que a gente nem tem como falar de todas ao mesmo tempo, né? Essa daqui no caso foi a repercussão de um meme que surgiu aí, que era aquele de contar uma verdade difícil de engolir sobre o mercado de arte, alguma coisa assim, né? E lá rolou um que era mais ou menos essa ideia de que fazer fanart e colocar isso no seu portfólio, um, o caminho preguiçoso, porque você, né, tá pegando um atalho aí de usar uma franquia já consolidada para pegar atenção, né? E, além de mais, além disso, além de preguiça, era também um desperdício de talento, porque você poderia estar tá usando todo esse potencial artístico para algo próprio e tá aí Gastando na coisa dos outros, né Achei interessante a lógica, né Foi uma... Foram reações diversas E teve reações do tipo, pô, nada a ver Eu sou um artista profissional e fui contratado Por causa do meu fanart E teve gente também do outro lado da história falando Pô, eu sou um contratante e contratei Pessoas que fizeram fanart da minha propriedade intelectual Disso ou daquilo, né Então eu acho interessante a gente refletir sobre isso Enquanto eu mostro pra vocês o meu processo E o que passou na minha cabeça quando eu tava fazendo A minha versão do Lobo da DC Que não é meu, é da DC <risos> depois da vinheta. E vamos começar pelo Pure Ref, pessoal, mostrar aqui pra vocês as referências que eu reuni pra fazer esse projeto. Guilherme, qual é a ideia desse projeto? É pegar todas essas coisas do lobo aqui, fazer um design mais próprio, mais meu, e fazer uma peça de portfólio parecida com essas daqui. São peças de personagem em 3D, com esse estilo hand-painted que a gente tem no World of Warcraft, que a gente tem no League of Legends, né? Tem vários jogos aí que usam uma estética parecida com essa, e eu vi essas peças de portfólio aqui, fiquei encantadas com elas, né, especialmente pelo jeito que tá pintado as coisas eu acho que é a união mais divertida mesmo, né, desse mundo do, do 3D com a pintura, eu sinto que aqui tem um espaço para eu explorar uma criatividade que eu ainda não explorei, e a última vez que eu fiz um personagem inteiro assim, pintado dessa forma, faz um bom tempo e eu tava muito afim de retornar porque eu tô pensando, até inclusive em termos assainísticos, que eu ia adorar que o projeto não fosse feito do jeito que eu fiz naquele primeira etapa, né? Eu acho que se eu conseguisse imprimir esse tipo de estilo e de processo de execução também, ia ser muito legal. Eu falei, vamos começar com o lobo, porque essa é a desculpa que eu vou dar de parar tudo e fazer fanart certo? <risos> Mas vocês podem ver que eu peguei estilos muito diferentes desse personagem. Cada cena, cada imagem, cada boneco, ele é desenhado de um jeito, com detalhes diferentes, né? Nada dele fica fixo ou permanente, né? Acho que isso tem muito mais a ver também com essa coisa toda dos quadrinhos, né? Quando o Mike Mignola desenha o, o lobo, tem uma cara, tem uma solução, né? Quando o Simon Bisley faz isso, fica com outro jeitinho, fica com outra cara. Eu adoro, eu adoro isso daqui também. O jeito que o cabelo dele é representado, né? Como as coisas mudam, tudo isso acontece. O Horley também fez esse esse estilo aqui, que ele tem esses dreadzões aqui também, que é cônico demais, né? E eu tava assim, meio que me degladiando pra entender qual que é a minha versão favorita desse personagem e qual que vai ser a que eu vou criar no final desse vídeo aqui, que vocês vão ver que é um design que eu vou seguir pra frente, né? Eu reparei que essas versões do lobo aqui, do, do Beasley lá do, dos primeiros quadrinhos dele com o título, né? Eu gosto muito dessa ideia da roupa, né? Que é a camisetinha regata, essa jaqueta que tem, não tem uma manga de um lado e tem a manga do outro, a bota com as Joelheiras gigantescas, né, e essas coisas Eu gosto dessa silhueta também Onde ele tem a cintura muito fina Os ombros largos, né, e essas Pernas gigantescas, grossas É, e, e eu gosto Dele sorrindo também, eu gosto dessa cara Aqui, ó então, eu, eu sabia que aqui tinha alguns elementos legais, né? Gente, olha esse aqui do Grasset também, né? Ele fez esse 3D aqui do Lobo, pegando... Lembra muito a capa, né? Uma das primeiras capas do Lobo Unbound aqui também. Tem esse, esse 3D aqui, gente. Eu tenho ele favoritado no meu Artstation. Deve fazer quase 10 anos já. É incrível. É muita, muito tempo que ele tá lá. Vocês podem ver, né? Que eu tô pegando versões diferentes do personagem, mas, eventualmente, eu precisei pegar também elementos e detalhes dele, né? Uma coisa que o Lobo tem é um gancho, e esse gancho não tem nenhum uma grande regra de como ele é desenhado. Normalmente ele tem um, um aro na ponta, é, ele fica preso na corrente, a corrente fica presa no braço. E eu procurei várias outras referências de personagens que tinham, né? E, e outros elementos que tinham esse, essa foice, esse gancho, né? Esse hook. Tem vários aqui que eu gostei bastante. Que eu achei que, que eram bem bonitos. E eu comecei a reparar uma semelhança estranha, né? Que esse personagem é o um lobo. Ele é branco, ele tem os olhos vermelhos e ele usa um gancho. E ele se vê de preto. Né? Eu fiquei assim, nossa, curioso eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas eu achei muito engraçado Aqui também tem as minhas interpretações Passadas desse personagem Olha só, ele aqui em várias versões Que eu mesmo desenhei dele, vários outros fanartinhos né Aqui também tem umas evoluções De tipo, pô, minha, minha compreensão do desenho Como é que tá mudando Putz, A gente vai ter que fazer um golfinho 3D em algum momento né Pra quem não sabe, o, go o, o lobo gosta de golfinho Golfinho espacial que voa No caso, pois é Aqui tem um homens um pelado também, foi útil pra refer e aqui tá o ponto que acho que é o meu diferencial, gente. O que, que eu queria fazer de diferente com esse lobo? Eu queria muito que ele tivesse na roupa dele esses elementos meio futuristas, ao invés de só, só ser o um cara da terra dos anos 80, tá ligado? Eu queria uma coisa assim que tivesse essa pegada meio, meio, meio sci-fi, meio futuro, uh, quem sabe cyberpunk na ideia, né? E aí eu peguei essas referências todas que vocês estão vendo aqui. e Então vamos embora pro processo acelerado e a gente conversa mais sobre esse assunto de fanart. Eu acho que... Faz bem aqui separar esse tempinho no começo Pra apresentar as referências pra vocês Pra vocês verem que não sai do zero Cada uma dessas coisas, né? Então vamos embora Vamos de processo acelerado então, gente Aí vocês vão ver o método que eu tenho utilizado Recentemente pra desenhar personagens E fazer as suas roupinhas, né? Eu tô até pensando em dar um nome pra isso Eu chamo de conceito vagabundo Que é quando você desenha um boneco a, a lígua, o, li, o liquify pra arrumar A postura dele, porque ela tá muito estática E você dá uma curvada nas costas dele Pra frente, bota o quadril um pouquinho pra frente, já fica Fica muito mais interessante, né? E aí depois, você finaliza esse traço e começa a desenhar a roupa por cima desse boneco, como se fosse aqueles videogames de botar roupinha, sabe? Como se fosse alguma coisa assim. O que que acontece, gente? Sobre essa relação toda do fanart e tudo mais, né? Eu tenho algumas opiniões sobre o assunto. Primeira é, eu sinto que o fanart, ele ganha mais sustentabilidade, ele ganha mais propósito, quando você consegue fazer uma coisa maravilhosa, que é adicionar ao que você tá usando como base, né? interpretar é importante. Eu acho que é o primeiro passo, assim, sabe? Isso vai ter que ter de alguma maneira. Você vai ter que pegar aquela referência, aquela coisa e modificar de alguma maneira que lhe é mais interessante, que lhe é mais legal. Aí você vai ter algo criativamente pra dizer sobre aquilo, né? E muita gente faz isso, né? Eu acho que isso que é, o... é muito legal. Eu lembro de vários trabalhos de Dragon Ball que eu <risos> dei like durante os anos, assim, né? Ah, muitas vezes era 3D e aí que tá o ponto, né? Quando você troca de mídia, já tem um ponto legal. Quando você muda o estilo, também já tem essa pegada, né? Qual que é o maior problema na minha opinião, então, quando a gente coloca o, o, uma peça de portfólio que tem o fanart ali dentro? É quando você... Cria uma armadilha. <risos> Qual que é essa armadilha? A armadilha é: se a franquia é famosa, se todo mundo já conhece ela, você vai ser automaticamente comparado com o nível de qualidade dessa produção, certo? Então você vai estar tá sendo. O, o, o, é, a métrica vai ser aquilo que você tá invocando para as pessoas lembrarem. Então se você pega uma franquia mega detalhada, hiper incrível, mega blaster complicada, e você tem um trabalho iniciante desenhando aquilo, talvez seja mais um tiro no pé do que um. um um auxílio. Isso se você não tiver fazendo a primeira etapa, que é modificar, adicionar e inventar coisas ali por cima, né? Se você só tenta reproduzir no nível que é aquela coisa e você ainda não tem a parte técnica para chegar naquele resultado, fica com cara de um fanart amador, não um fanart profissional, né? Qual que é a ideia do, do profissional aqui? É justamente essa noção de que durante a nossa possibilidade de trabalhar profissionalmente, vão ter duas situações. Ou você vai estar tá, desde o início de um projeto criando todos os recursos e a linguagem visual né e tomando essas decisões por conta própria ou você vai estar tá entrando numa equipe no num ritmo ou numa empresa que já tá em desenvolvimento com sua franquia com sua coisa e ali você vai ter que se adequar aquele estilo e provar que você consegue trabalhar produzir e desenvolver personagens roupas né coisas que tem a ver com aquele contexto todo que já existe, né? Então, o fanat vira uma ferramenta de portfólio super importante, porque gente, o portfólio tá aí principalmente para provar essas competências, né? Ele é para ser esse conjunto de evidências que os, os contratantes vão utilizar pra falar, ó, oh, essa pessoa entende disso, daquilo, daquele processo, né? Então, o, o que, que desenhar esse lobo pode ser útil pra mim profissionalmente no futuro? Mostrar que eu gosto de puxar cabelo com o, a ferramenta de warp <risos> também. Mas essa ideia de como que eu consigo reinterpretar, dar uma nova roupagem a algo que já existe. Isso daí é um baita de um ponto, né? Porque muitas vezes, uma das coisas que artistas freelancers são chamados por fora pra participar de grandes projetos, muitas vezes, especialmente com o mercado de jogos, é nessa coisa de continuar produzindo conteúdo em cima daquilo que já existe, né? São novas skins, novos desenhos, novas ilustrações, alguma época sazonal de Natal que precisa redesenhar o boneco vestido de Papai Noel, né? Ou, ou como um pirata, ou como um viking, ou como alguma outra coisa, sabe? Você vai ter que adicionar como um palhaço. <risos> Eu tô aqui pensando agora, sabe? Dá pra fazer várias de todas essas coisas. Ou a versão praiana, que nem a gente tava comentando naquele outro vídeo lá atrás, que eram os personagens lá do, do, do Neves, todos desenhados no, no meio da praia e tudo mais, né? E aí você vai ter que readequar eles aqui, que roupa de praia eles usariam, não sei das quantas, né? Esses processos, eu sinto que eles são muito úteis, porque é, eles refletem uma demanda real que acontece dentro do universo profissional, que é esse de pegar o que já existe e, e trazer elementos novos e modificar isso. Nem que eles sejam lúdicos ou alguma, de, de alguma outra maneira, né? E aí, gente, vocês estão vendo que nessa roupinha do lobo, eu tô tentando fazer isso. Eu tô tentando manter todos os números e os elementos, assim, né? Os números, quando eu digo os números, são... Essa, essa, essa relação e essa proporção entre os elementos da roupa dele. Então, ele tem as duas luvinhas. Ele tem uma manga com e uma manga sem. São esses números que eu tava falando na minha cabeça. Mas aqui, eu quis fazer uma bota... Que tivesse aquela pegada futurística, sabe? Ao invés de uma pegada meio medieval, que eu senti que isso acabou aparecendo bastante, especialmente nos bonecos, sabe? Era uma coisa assim, bem metal forjado, sabe? Com espinhos e tal. Ali eu coloquei um, dois espinhozinhos só na ponta do pé, porque eu achei que ainda funcionava. Mas vocês vão ver até, especialmente com a joelheira, é, não façam um personagem sem as joelheiras, só com short e bota, porque ele ficou parecendo, sei lá, ficou muito engraçado sem assim, a joelheira. Mas... Parece <risos> que ele tá de shortinho, sabe aí, ó. Shortinho, meia, meia comprida, pelado de tênis, sabe? Então, especialmente com as joelheiras, eu queria trazer esse aspecto quase esportivo, tecnológico, ao invés de só... É... Caveiras de metal na joelheira dele Mas eu queria testar, tipo, será que eu faço As duas joelheiras iguais? Será que uma tem um Formato mais parecido com caveira e a outra Não tem, né? Eu fui testando com isso E decidi colocar uma que é caveira, outra que não é Pra ficar esse negócio meio assimétrico Que eu acho que faz sentido com tudo No, no que tem a ver com o lobo, né? Uh, vocês viram também que eu rascunhei um pouquinho um elemento que parecia um colarzinho de granadas Que é o que ele aparece também no Lobo Unbound Eu decidi retomar isso também Em um daqueles 3D de referência que tinha lá Eu retomo isso é, Mas nesse ponto aí, ó A maioria dos elementos já estavam dispostos Eu ainda tava decidindo se ele ia ficar com ou sem a camisetinha por baixo, né? A regatinha Mas a, os elementos já estavam aí Eu dei uma refinadinha deles E comecei a colocar cores base, né? E eu comecei a, a ficar muito feliz nesse ponto aí Porque eu já tava assim Caramba, eu tô fazendo uma roupa do lobo, assim como vários outros artistas tiveram que fazer quando trabalharam com essa propriedade intelectual em algum momento, e eu tô aqui Fazendo a minha de brincadeira e tal E eu tô muito orgulhoso dela, eu tô gostando de como ela tá ficando E eu tô reinterpretando um personagem A minha maneira, tem algumas coisas gostosas nisso A primeira é essa de tipo, eu nunca vi esse boneco desse jeito Desse jeito aqui eu nunca vi Então isso me dá um senso de novidade Porque se você gosta de alguma franquia ou de alguma coisa A gente sempre aguarda por novidades, né? Por, por novos quadrinhos, novas coisas, novos negócios E poder tá fazendo isso, o fanart poder te dar essa... Essa chance de, de se divertir, de, de gostar do que você tá fazendo. Eu acho que isso é muito prazeroso. Toda oportunidade de ter prazer com arte, acho que é algo que a gente tem que levar muito a sério, sabe? Porque quando as dificuldades vierem, quando as dificuldades... Quando a coisa apertar e a, a relação, talvez, com, com esse trabalho começar a ficar esquisita pra você, por qualquer que seja o motivo, o que vai segurar a gente são essas sensações de orgulho e prazer que surgem de viver essa, essa atividade, né? E eu falo viver mesmo, porque arte não é um negócio que você... Passeia e, e vai embora E, e fica Satisfeito, né <risos> A satisfação vem No longo prazo, no viver De fato, né, não, não vem de nenhuma coisa específica Mas vem de estar tá continuamente vivendo essa, essa jornada, né, pelo menos é assim que eu me sinto E poder reparar, né, que eu desenho esse boneco Aí, a nossa senhora mais de, de 10, 15 anos que eu desenhei esse boneco. E eu tô finalmente fazendo uma versão que eu sinto que é muito própria, sabe? Então tem... Eu acho que tem diversos excelentes motivos pra você fazer fanart e incluir eles no seu portfólio. A questão mais importante é você ficar atento no que você tá trazendo de novo, qual que é a sua releitura, o que que você tá modificando, como você tá agregando mais ideias, mais valor em cima daquela propriedade intelectual, né? Como que você tá fazendo. Eu acho que isso é o mais importante e... e não deixar né você cair no, no clássico problema de, tá aqui ó, desenhei o Naruto, pior do que o Naruto é desenhado normalmente, isso não pode acontecer, certo? Então como é que a gente vai fazer isso, modificando, adicionando, trocando, fazendo toda essa parada que a gente traz novos elementos, porque gente, se for desenhado esquisito, mas tiver novas ideias, já vai ser muito interessante também. Lobo finalizado, pessoal, tá aqui O meu design pra esse personagem Pegando todas aquelas referências e influências Que eu comentei com vocês Pegando as minhas versões e os detalhes mais favoritos Que eu tenho desse personagem Pra tentar chegar num design dele Que tenha a minha cara, sabe? Eu acho que isso é um exercício de design É um exercício de atividade né De, de, de concept art Também muito interessante E tá aqui o resultado dele pra vocês Se tudo der certo, a gente vai Progredindo com esse projeto para mostrar Isso daqui em 3D E poder fazer umas animaçãozinha Assim, ai meu Deus do céu, tô muito animado Vai ser também assim é, Bem desafiador para mim vai, vai precisar que eu estude novamente algumas coisas E recupere aí Mas aí vocês podem ver todos os elementos do personagem né Aqui tem o gancho dele na mão Olha aí o ganchinho Aqui em cima a gente tem Maravilhosa granada E negócio aqui do lado, ótimo e aqui embaixo, acho que o meu maior orgulho com esse projeto são essas botas e esses tons amarelados que eu tô incluindo pelo personagem, né? Para tentar dar esse, essa alguma coisa diferente aqui, que vai ser a minha inclusão de novos tons, de novas cores. Galera, resumindo para fechar o vídeo, fanart no portfólio pode? Pode sim. Como que ele fica melhor? Fica melhor quando ou você traz uma releitura, novas ideias para agregar aquele personagem, ou se você já vai pegar aquela ideia do jeito que ela é, mas... Aplicar uma finalização Aplicar uma execução técnica Que é muito maneira, que é muito legal E que comprova também aquilo que você está querendo Evidenciar no seu portfólio né? Alguma competência que você queira trazer ali Às vezes é um render mais especial Às vezes é uma composição legal com aquela cena né? Você não precisa reinventar o personagem o tempo inteiro Para provar que você tem competência Para pegar uma ideia e preservar Aqueles conceitos, aqueles designs E fazer algo bonito e bem feito com aquilo certo? O importante é isso Toda peça de portfólio tem que ser uma comprovação da sua, da sua excelência Daquilo que você faz de melhor Daquilo que é o seu potencial mais legal né? é, Então eu acho que é importante A gente pensar nisso na hora de reservar Primeiramente, o que cabe e o que não cabe No portfólio, mas de qualquer maneira O fanart tem um espaço lá Com certeza, e eu espero que esse, esse Processo aqui do Lobo dê alguma luz De alguma coisa que você possa fazer também Nesse sentido de, pô, character design compor alguma coisa aqui, pensar numa ideia E aqui nós temos o nosso design do Lobo Vamos com calminha e a gente vai fazendo Os avanços deles em, em 3D Aí, Enquanto a gente intercala o processo Da tartaruga e outras coisas que a gente está fazendo Aqui no canal, nesse momento, certo pessoal? Galera, muito obrigado a presidente todo mundo, fico muito feliz que vocês assistiram até o final. Deixa um comentário para deixar o algoritmo feliz, o robô não pode ficar triste. E a gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e falou!